A realidade é que a maior parte dos investidores que está no mercado de ações infelizmente não investe da melhor forma, não investe com a melhor estratégia e por um motivo muito, muito simples. Porquê? Porque não olham para as ações como fatias de pizza, mas olham sim para as ações como meros gráficos em que podemos andar a tentar prever o que é que vai acontecer a seguir, se as coisas vão subir ou descer. E previsões sobre o futuro ninguém sabe melhor do que eu ou do que tu. Lamento informar, ninguém sabe o futuro melhor do que nós, ok? Nem nós sabemos melhor o futuro do que as outras pessoas. E a realidade é que muitas, muitas pessoas olham para os investimentos em ações simplesmente como gráficos que podemos estar a tentar traçar padrões para descobrir a tendência no futuro. E mais uma coisa que lamento dizer, não conseguimos de todo, enquanto humanos, competir com máquinas. Okay? com supercomputadores, com computadores quantum, que preveem ao milissegundo o que está a acontecer em termos de variações num gráfico. Okay? Por isso, boa sorte, boa sorte se achas que vais conseguir estar a olhar para um gráfico o dia todo e a tentar prever padrões que são completamente imprevisíveis. Minha sugestão, que é muito, muito melhor, é encarar as ações como fatias de piso. O que é que eu quero dizer com isto é como fatias de negócios. Negócios reais. As ações são uma parte representativa do negócio, são algo que realmente mostra-te o negócio que tu estás a investir. Quando tu investes em ações tu estás a deter uma parte significativa daquele negócio, seja agora... 0,0000001% ou se tiveres mais capital 1%, 0,1% da empresa, seja o que for, seja que porcentagem for, a realidade é que as ações são fatias de negócios, são uma parte representativa daquele negócio e por isso... Quero que tu vejas as ações como fatias de pizza, porque tal e qual como quando tu divides uma pizza em 8 fatias, 4 fatias, 6 fatias, 12 fatias, 20 fatias, seja o que for, os negócios também se dividem exatamente desta forma em várias partes, em várias ações. E quando nós investimos em ações, quando nós investimos nestas fatias de pizza de negócio, então nós estamos realmente a investir em, em operações reais, em negócios que estão a produzir um produto ou um serviço que realmente impacta a sociedade. E por isso é exatamente sobre, sobre estes temas que vamos falar na Yale Masterclass, como devemos deixar de parte aquela, aquela componente de estar constantemente a olhar para gráficos à espera de prever padrões que já passaram há uns segundos ou minutos atrás e por isso já vamos atrasados, principalmente numa era de, de máquinas tão potentes como as que temos agora e passar a olhar e sim para ações como fatias representativas de negócios e para negócios reais, avaliar negócios reais, avaliar empresas que estão cotadas em bolsa, a produzir produtos e serviços que nos impactam diariamente, e esta é a minha sugestão para ti, ok? Vamos ver qual é a estratégia usada pelos melhores investidores do mundo, não é por pessoas uh, amadoras que passam 10 horas por dia, 15 horas por dia olhar para gráficos e depois esquece se tem uma família à parte e por isso se tu tens uma família, se tu tens um grupo de amigos com os quais tu gostas de te relacionar e não queres estar a perder tempo com olhar para um ecrã e olhar para um gráfico, então aí é o Masterclass é mesmo para ti ok? Se quer realmente estar a perceber como avaliar negócios reais e estar a perceber como investir em ações com uma estratégia que realmente resulta, então aí a El Masterclass é para ti. Fica o link aqui em baixo espero-te já daqui a uns tempos, estamos quase, quase, quase lá e por isso vai ser absolutamente fantástico, ok? Evento de 2 dias completamente gratuito, completamente online, já passaram mais de 5 mil pessoas por aqui que foram impactadas de uma forma soberba e que já estão na sua jornada para a independência financeira por isso chegou a tua vez de juntar este número link aqui em baixo para inscrições e até lá, um forte abraço lucrativo tchau, tchau